Gente, agora é a Lara Agora é a Lara A Lara tem a risquinha até aqui em cima E ela, agora eu percebi que ela tá com uma pintinha aqui, ó De novo, um pintinha branquinha aqui A Lara, tá forte, tá gente? Tá gordinha a Lara Cadê o do é O do rei que é Já foi? Foi ele que eu dei, ele foi bonzinho pra comer E ela também, ela não tá me batendo, olha A Lara é boazinha Ela não vai mastigar, cadê? Já... A Maria brava. Comeu, ela foi ela que comeu, aí ela comeu. Foi ela que comeu o remédio e comeu. Comeu. C comeu o remédio. Ela... Foi ela que comeu da outra vez, não foi você? Ela comeu. E que ela comeu. Ela caiu, caiu, caiu. Quem? Cadê? Ela comeu. Hum, o do está aí. O do deu uma banda. Você deu uma banda para esse? Hum? Fui lá dentro, lá dentro. Isso. Vou segurar ela para cima sem querer ela vai é, ficar nesse engano, né? Você é você não Deixa então, é mesmo. fora hum. O único que tomou facilmente foi o, o Rex. <risos> é, tá difícil. Mas vendo? Tá vendo? Tá Tá jogando tá. ah, fora ela jogou fora, ela jogou fora, comeu nada, não canta a boca dela. Ah não, deixa eu marcar. Não, é eu não consegui chamar a boca <risos> quer brincar. Ó, oh, brava! Olha a brava aí. Ela não me sonhou, não. A foi a Magali que estrebichou de mim. Mas tá brava aqui, eu segurei ela, tá? É, eu... é sim, pessoal. E colocar, colocar lá acho. embaixo, olha aqui, sim. com o teu, ela lá embaixo na garraquinha de pé. E segura, ela não pode deixar. Já... Mastigar, senão volta. Hum. Hum. Aí, Engolei, Aí, não tem dificuldade nenhuma, viu, pessoal? Se for pequenininho, for brabo, né? Aquelas que tem uns quebrados, não deixa de se enfiar o dedo. A você viu? Essa é a Gente, agora depois de 15 dias, tem que dar mais metade. Metade da metade. Tá? Depois de 15 dias, remédio pra ver Tá? Ele é grandão, comprimido, então eu tenho que quebrar ele em quatro Um comprimido dá para os três filhotinhos Sobra um, um pedaço É, sobra um pedacinho Esse aqui é o pedaço do Rex Ele é assim, ó Que para cachorrinho adulto tem que ser um metade Então tem que dar o Rex Tem que dar é o, o Todd, na verdade, né? É o, o Todd é bravo E é, meu filho? Todd é bravo? Eu tenho que colocar na, na, na carne para ele